Olá estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 4 da disciplina Comportamento Consumidor na Era Digital. Eu sou o professor Felipe Queveto e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 4 tem como título Direitos Humanos e Educação Ambiental Relacionados ao Comportamento do Consumidor. Esse módulo é dividido em duas unidades. A unidade 1 tem como título Ética e Comportamento do Consumidor e a unidade 2 Educação Ambiental e Comportamento do Consumidor. O objetivo de aprendizagem desse módulo é relacionar as principais estratégias mercadológicas e as questões socioambientais relacionadas ao comportamento do consumidor. Então, nessa, nesse módulo, nós vamos conversar sobre questões de ética e questões socioambientais, como que isso pode afetar o comportamento do consumidor, como isso já tem afetado o comportamento dos consumidores e como nós, gestores ou profissionais da área de marketing, devemos levar isso em consideração na hora de desenhar as nossas estratégias mercadológicas. O texto base da nossa primeira unidade é o, o livro de Andrade Bueno, Comportamento do Consumidor, um olhar científico sobre como e por que consumimos. É o capítulo 6, das páginas 265 a 278. Esse livro está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. O que, que é o nosso chamado consumo consciente? Então, nós temos mudanças ao longo é, do tempo, então mudanças ocorridas na sociedade têm impactado a maneira que os consumidores avaliam as empresas e o seu próprio consumo. Então, é, ao longo do tempo, a sociedade vai evoluindo, mudanças vão acontecendo. Né? Essas mudanças elas podem ser mais ou menos drásticas, podem ser mais ou menos rápidas. Então, por exemplo, todo o avanço tecnológico que nós temos vivido, isso causa mudanças na sociedade como um todo. Né? Então, por exemplo, estamos aqui hoje numa uma videoaula. Isso é uma mudança no processo de ensino que foi gerada pelo avanço tecnológico. Nós estamos falando aqui sobre um comportamento consumidor na era digital. Então, nós temos aqui uma influência novamente da, da tecnologia, no padrão de consumo das pessoas, na maneira que as pessoas consomem os produtos, compram, buscam informação, interagem, fazem as suas recomendações. Nós temos hoje o boca a boca online, então, quando eu faço uma recomendação, deixo lá a minha nota no produto que eu comprei. Então, essas transformações, pessoal, grandes transformações, elas vão impactando várias, vários pontos do processo de compra do consumidor. É, lembrando lá das etapas da compra, só o ambiente online ele vai influenciar de maneira diferente cada um daqueles daquelas etapas. Então, as grandes transformações elas vão impactando a maneira que a gente se relaciona, não só no consumo, mas em tudo. E questões éticas e socioambientais não são diferentes. Então, há hoje, né, ao longo do tempo, isso foi aumentando, mas há uma maior preocupação do consumidor com essas questões, até por a gente ter mais informação sobre isso. Então, existe uma maior preocupação sobre questões éticas então, como que esse produto ele é produzido? Quais são as condições de trabalho dos funcionários? Eles têm, têm seus direitos garantidos? Isso vale tanto pensando em, em produção nacional, como também quando a gente vai importar os produtos. Então, quais são as condições de trabalho no país que isso foi desenvolvido? Né? É, os, os, os trabalhadores, eles têm seus direitos garantidos? O, a marca, ela tem comportamentos éticos? A empresa, ela tem comportamentos éticos? Isso pode, ser, pode gerar, por exemplo, se eu sei que a empresa tem um comportamento antiético, isso foi comprovado, foi divulgado. Isso pode manchar a imagem da marca associada àquela empresa e fazer com que os consumidores não queiram comprar, que façam, por exemplo, um boicote ou até uma, algo que seja mais duradouro. Então, eu não quero mais comprar aquela marca, não quero me associar com essa marca, porque eu sei que ela fez isso. Então, essas questões têm cada vez crescido mais, porque o consumidor está mais preocupado com isso e também porque nós temos muito mais informação disponível. Então, por toda a questão online, dos ambientes virtuais, das redes sociais, das mídias digitais, e principalmente para a gente viver uma era onde o consumidor também tem voz, ele também posta, ele também gera conteúdo, ele também cria conteúdo, divulga, né? faz vídeos, então nós temos uma voz maior. Então, essas informações, elas viajam mais, elas... É, mais pessoas acabam sabendo, conhecendo coisas que antes não sabiam. Então, isso faz com que quem já tinha uma preocupação com essas questões, também age a partir disso. Então, para mim, isso é importante. Eu sei que a empresa fez algo que eu não, não concordo, não estou de acordo, então eu posso, a partir daí, não comprar mais com aquela marca. Também temos questões sociais. Então, qual é a influência social da empresa, o contexto onde ela está inserida, a cidade que ela está inserida ela está inserida, né? uh, o entorno dessa empresa, como, como, como ela pode agregar valor para aquele entorno, ela pode trazer um benefício para a sociedade também, então essas questões sociais vão impactar e também as questões ambientais, né? então uh, o processo produtivo da empresa é um processo limpo, ele gera muito resíduo, ele uh, ajuda ou, ou atrapalha, ou melhor, ele ajuda ou ele vem trazer malefícios para o meio ambiente. Se ele traz malefícios, quais são as ações que são feitas para poder reverter esses malefícios ou compensar esses malefícios? Então, há uma série de questões aí de caráter ético, social e ambiental que o consumidor está mais atento e, por estar mais atento, isso também pode acabar influenciando o seu comportamento de compra, fazendo com que ele queira comprar uma determinada marca, ou um determinado produto, ou que ele não queira comprar, que ele queira boicotar determinada marca ou produto por uma ação, para algo que ela fez, é, seja no ambiente físico ou mesmo no ambiente online. Né? Então, a gente tem hoje, muita, muitas pessoas falam sobre a cultura do cancelamento. Então, uma, uma marca, um influencer, alguém fez algo que é considerado inadequado e há um grande movimento de boicote a essa pessoa, ou essa marca, ou a esse produto. Então, essas questões têm que ser levadas em consideração na hora de... É, pensar nas minhas ações, desenhar as minhas estratégias, mas mesmo na minha comunicação. Porque, muitas vezes, a maneira de comunicar pode influenciar tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, questões éticas podem ser, é, podem ser tocadas dependendo da maneira que eu comunico. Então, se eu faço uma campanha que possa ser eticamente questionável ou que traga aí uh, uma série de críticas o meu produto, a minha marca, isso vai gerar um efeito negativo também. Então, nós temos um consumidor mais consciente no sentido que ele se preocupa com essas questões e também que ele tem mais informação sobre aquilo que está acontecendo no mundo. Então, eu preciso ter mais cuidado com aquilo que eu faço e com as estratégias que eu estou desenvolvendo. Esse novo comportamento, ele é realidade para parte da população. Então, nós temos o um consumidor mais consciente, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos é, dizer que isso acontece para toda a população, para todo o mercado. Então, como nós já vimos, existem segmentos, existem pessoas com objetivos específicos, com necessidades específicas e também, logicamente, com poder de compras distintos. Então, pode ser que eu esteja até preocupado com questões ambientais do processo produtivo. Mas, algumas vezes, um produto ambientalmente correto, ele também acaba sendo um pouco mais caro. Então, eu tenho essa preocupação, mas eu não tenho poder de compra para comprar aquele produto. Se eu vier a ter, eu passo a comprar, mas nesse momento eu não tenho. Então, nem sempre a preocupação também ambiental, social, ética, vai se converter em compras. Eu tenho que entender que isso acontece, mas é para parte da população. E aí, se é para parte da população, eu também tenho que levar isso em consideração durante a minha estratégia. Ah, então agora eu vou fazer uma campanha que tem muita, muita questão ambiental envolvida. Mas o meu público-alvo, ele não está tão preocupado com isso, né? ele até se preocupa, mas se preocupa com outras questões de maneira prioritária, pode ser que a minha campanha não seja efetiva. Então, ao ter um consumidor mais consciente, isso é fato. Mas eu preciso entender que isso não é para 100% do mercado. E aí, eu tenho que entender como eu me coloco diante disso. Como que eu devo fazer isso? Olhando para o meu público-alvo, sabendo quem é o meu público. Algumas variáveis ajudam a explicar, então, esse consumo ou esse não consumo né, consciente, é um consumo não consciente. Então, o que faz as pessoas irem para esse lado ou, às vezes, não irem por esse lado? Primeiro, é o acesso. Então, pode ser que eu tenha uma preocupação com questões ambientais, sociais e éticas, mas eu não tenho como comprar aquele produto. Então, tem uma marca que eu sigo nas redes sociais, que eu acho muito interessante, que eu, que eu me engajo, porque eles têm uma pegada ética, uma pegada ambiental, têm ações sociais, eles dividem, de, de certa forma, né? dividem não tudo, né? mas dividem parte, devolvem parte do lucro para a sociedade. Então, é uma marca super legal, eu gosto muito, mas eu não tenho acesso. Então, por quê? Porque ela não vende na minha cidade, ou o frete é muito caro, quando eu comparo com produtos similares, na minha região, ou o produto ainda é caro para o meu poder aquisitivo, não tenho acesso de condições financeiras para comprar. Então, essa é uma questão. O preço é algo fundamental, né? então é, principalmente para as, para as populações de menor renda. Então, quanto menor a renda, mais importante é o preço para o processo decisório, até para uma questão de conseguir ou não comprar o que eu preciso. Então, vai ser um ponto importante também. A confiança. Então, muitas vezes, o consumidor ele tem poder aquisitivo, ele tem preocupação, mas ele não tem clareza ou confiança que a empresa realmente está fazendo o que diz que está fazendo. Então, é realmente verdade na vida da empresa aquilo ou é só uma campanha para chamar atenção? Então, às vezes, eu não tenho confiança, eu acho que aquilo é uma mentira, ou ainda acho que não é verdade, não é confiável aquilo que a empresa está falando, pode ser um, um, algo que vai influenciar o meu processo de decisório. O conhecimento... Então, apesar de que nós temos um consumidor mais informado, não é 100% do mercado. Então, para algumas pessoas, essas questões ainda não são, é, não são do seu amplo conhecimento. Então, eu não tenho entendimento, não sei que a marca fez tal coisa, eu não sei como é que essa questão ética ou social impacta no processo produtivo. Então, são questões também que podem influenciar a minha decisão. E, por fim, nós temos também a pressão externa. Então, eu posso ter um comportamento por exemplo, mais consciente, uma compra mais consciente, porque eu me sinto pressionado a isso. Então, os meus pares, o meu grupo de referência me pressiona para isso, a sociedade me pressiona para isso. Então, mesmo sem ter aquilo internalizado em mim, pode ser que eu tenha um processo de compra nesse, nessa direção por me sentir pressionado a fazer isso. O consumo consciente, pessoal, então, ele também está relacionado com novas formas de consumo que colaboram com a sustentabilidade. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente sempre fala do conceito do tripé da sustentabilidade. Então, o que é o tripé? Algo sustentável é algo que é sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, muitas vezes a gente pensa mais no lado ambiental, mas eu tenho que ter também o econômico e o social junto. Então nós temos novas formas de consumo relacionadas a esse, a esse conceito. Um né, é o consumo compartilhado uh, e o outro é o consumo baseado no acesso. O que, que é isso? Consumo compartilhado é a ideia é de que eu não preciso ter todas as coisas que eu vou utilizar. Então, eu não preciso ser dono de um carro, por exemplo. Eu posso utilizar o transporte Uber né, ou táxi. Uh, eu não preciso ter ferramentas, todas as ferramentas necessárias uh, na minha casa. posso fazer um aluguel disso? posso pegar emprestado do vizinho, ou posso ter, como algumas, algumas empresas tentam oferecer, serviços de compartilhamento de fato. Então, é, uma pessoa compra, empresta para o outro, aluga para o outro, né, num serviço aí, é, que é intermediado por um aplicativo, ou algo do tipo. Então, eu estou focado não em ter o produto, e sim em ter acesso àquele produto. Né? Então, essa forma de consumo busca o quê? Busca ter menos resíduo, um consumo menor, né, menos... É, menos peso para o planeta. Então, são formas que são sendo criadas para que você tenha um consumo mais sustentável. Né? Lembrando que sustentabilidade sempre está relacionada com o ponto econômico, Então tem que ter lucro, tem que, ser, tem que ser viável o negócio, não adianta um negócio que vai falir em poucos anos. Do ponto de vista social, de trazer benefícios para a sociedade e do ponto de vista de ambiental também, de é, utilizar os recursos, mas fazendo com que é, isso não acabe, para que eu tenha recursos também para as próximas gerações. A unidade 2 foca, então, na educação ambiental e comportamento do consumidor. O texto base é o texto de Bezerra e Silva, comportamento do consumidor na área digital, o capítulo 2, das páginas 67 a 74, tá? Ele também está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, quando a gente fala de consumo sustentável, mais focado especificamente na questão ambiental, a gente tem o chamado consumo verde. Então, o que que é isso? ele consiste em práticas de consumir pensando na preservação do meio ambiente e na sustentabilidade, aqui focada na sustentabilidade ambiental. Então, o chamado consumidor verde, ou consumo verde, ele tem justamente esse caráter envolvido, a preservação do meio ambiente. E assim como nós temos o consumo verde, nós também temos o chamado marketing verde, que não pode ser considerado somente um conjunto de técnicas voltadas para projetar e comercializar produtos que não prejudiquem o meio ambiente. É também uma forma de articular as relações entre consumidor, empresa e meio ambiente. Então, o Marketing Verde ele tem esse caráter de ações, estratégias específicas para que eu venda produtos com essa pegada, é, com essa... Com essa, pegada, né, com essa com esse conjunto de atributos, mas mais do que isso, também de articular as relações do consumidor com a própria empresa e como que eles, esses dois atores vão impactar o meio ambiente. O marketing verde, então, né, nós temos algumas ações de sustentabilidade que vão tomando espaço no mercado. Então, isso vai integrando as ações de publicidade. Então, eu passo a utilizar... Uh, esse, esse viés, essa fala relacionada com o marketing verde também na minha publicidade, para que eu possa trazer isso para os meus consumidores. Então, algumas marcas se associam fortemente a esta causa, então, tem marcas que são, vamos dizer assim, verdadeiramente preocupadas com isso e que vão divulgar isso, utilizar na publicidade, mas também vão ter isso como algo é, core dentro da empresa, que os, que os trabalhadores pensam sobre isso, que há ações, que há é, políticas nesse, nesse sentido. Mas também né, existem empresas que vão utilizar esse, isso como apenas um argumento de venda para gerar lucro. Então, empresas que têm uma relação, realmente, uma, uma associação com a questão verde ambiental, e empresas que vão utilizar isso simplesmente para vender o produto, sem necessariamente isso ser algo que está dentro do dia a dia da empresa. Isso faz parte. Alguns fatores vão levar a empresa a adotar um marketing verde. Então, quais são eles? Nós temos três tipos: as empresas proativas que vão enxergar a capacidade de render, oferecendo em seu ramo as eficácias de produtos sustentáveis, então, empresas que querem fazer isso e vão atrás disso. As empresas reativas, que vão adotar esse tipo de ferramenta por medo de ter prejuízo, questões legais e multas e coisas do tipo. E também os propositivos, que vão adotar essa ferramenta por medo de sofrer rejeição do público. Então, eu tenho aqui alguém que vai fazer isso porque eu entendo que o meu público se preocupa com isso e eu tenho que atender o meu público. Não necessariamente porque eu estou preocupado com a questão ambiental, mas porque eu estou preocupado em atender um público que quer esse tipo de atributo. O consumo sustentável ele tem alguns benefícios. Então, quais são os benefícios de uma compra verde, ética e sustentável? Primeiro, menor risco para a saúde. Né? Então, eu tenho uma diminuição aí de poluentes e... e mecanismos ou ainda produtos que fazem mal para a minha saúde. Em segundo lugar, redução de substâncias perigosas e contaminadas. Né? Então, se eu tenho uma produção que seja mais limpa, é, invariavelmente também vou ter menos produtos é, perigosos ou que podem ser contaminantes envolvidos nesse processo. Redução do volume dos compostos químicos, que também está relacionado com esse, esse ponto. Temos, em quarto lugar, relação equilibrada e justa entre produtores e comerciantes. Né? Então, os produtores podem esclarecer as vantagens de consumir o seu produto ou de consumo naquele mercado específico. E, em quinto lugar, a valorização do conhecimento. Então, parte dos indivíduos vão buscar novas informações para zelar pela sua saúde e também para que o seu consumo ele seja ambientalmente correto. E, finalmente, outro ponto muito importante quando a gente fala de marketing verde, consumo verde, ou consumo consciente, é, são as questões relacionadas à saúde. Então, quando a gente fala sobre consumo verde, né, ou marketing verde, é, muitas vezes... A questão ambiental é importante, né? a produção limpa é importante por conta da questão ambiental, mas também por uma questão de saúde, de consumo daquele produto depois. Então, os, os consumidores buscam itens mais saudáveis. Se a gente pensar no mercado de alimentos, isso é mais forte ainda. Então, eu quero um produto que seja, é, um, um alimento que seja produzido com, sem agrotóxicos. Por quê? Porque me preocupo com o meio ambiente, mas também porque eu me preocupo com a minha saúde. Eu quero ingerir um produto que seja mais mais limpo, vamos dizer assim, mais seguro. Né? Então, questões de segurança, de saudabilidade, né? a minha preocupação com a minha saúde, ele é também está sempre envolvido nesse processo. Né? E também por quê? Porque eu tenho cada vez informações mais abundantes, né? então, maior quantidade de informações e acessíveis. Então, mais pessoas que conseguem entender, compreender, por exemplo, os riscos de, riscos de consumir, determinado produto. Então, isso faz com que o, em que o consumidor acabe tendo um comportamento ambientalmente correto, né? um consumo verde, um consumo ambiental, um consumo ético, uh, mas porque, na verdade, ele estava preocupado com a sua saúde, mas indiretamente isso também traz um benefício social, um benefício ambiental. Então, dessa forma, nós encerramos a nossa videoaula do nosso quarto módulo, Dessa disciplina. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um bom estudo.